A carne vermelha é uma das principais fontes de proteína da dieta e, por isso, não é surpresa que ela também seja uma alternativa em suplementos alimentares. Mas o que diferencia a carne vermelha das demais proteínas? A carne é a maior fonte de creatina na dieta, contando com, em média, 4 gramas de creatina a cada quilo de carne vermelha magra, e sendo rica também nos aminoácidos L-glicina e L-arginina. Mas um detalhe que devemos estar atentos ao consumir a carne vermelha é que a grande maioria do gado é alimentado com hormônios, antibióticos ou pastagens geneticamente modificadas. Também devem ser observadas as quantidades de gordura, colesterol e sódio dessa carne. Normalmente estão com valores super elevados. É por tudo isso que tem se escutado cada vez mais sobre os malefícios da carne vermelha, sobretudo para a longevidade. Mas foi pensando em entregar todos os nutrientes da carne vermelha com qualidade, de forma purificada e prática, que desenvolvemos o Beef Protein Cacau. A proteína de Beef Protein é proveniente de animais criados na Suécia de forma sustentável, sem hormônios ou antibióticos e alimentados com pastagem não geneticamente modificada. E por conter proteína 100% hidrolisada, atinge uma maior velocidade de absorção e ótimos resultados. Bifrotein cacau fornece 24 gramas de proteína por porção e, associado à proteína da carne, adicionamos uma generosa quantidade de cacau 100% puro belga, que é fonte de antioxidantes. Além disso, entrega naturalmente os aminoácidos precursores da creatina, composto muito importante para praticantes de atividade física de explosão, como é o caso do crossfit, sprints de corrida e natação. Mas o sabor é de carne? Não, pois quando a proteína da carne é obtida utilizando a tecnologia a seu favor, é possível combiná-la com sabores doces. O processo de purificação mantém apenas a proteína, retirando as substâncias que dão o sabor da carne. E o doçor presente no bifrotein é proveniente de uma combinação de adoçantes de fonte 100% natural. E cá entre nós, é uma das proteínas mais cremosas da nossa linha. Assim como as demais fontes de suplementos proteicos, Bif tem como principais funções recuperação e ganho de massa muscular quando associada a atividades físicas, prevenção e tratamento de sarcopenia, auxiliar em dietas de emagrecimento e acelerar a recuperação no pós-operatório. Ah, e Bif é uma ótima opção para alérgicos à proteína do leite e para quem segue uma dieta paleolítica, aquela na qual há um grande consumo de carne. E uma dica para deixar essa proteína ainda mais cremosa é bater no liquidificador ou mixer uma dose de bife Protein Cacau com pouca água e bastante gelo. Pronto! Vai ficar parecendo um smoothie incrivelmente cremoso. Gostou de conhecer melhor sobre o bife Protein Cacau? Então curte e compartilhe esse vídeo com seus amigos!